Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Galerinha, ó, notícia doida aqui. Nauri Dog, ela tá começando aí a contratar é, mão de obra para fazer o primeiro jogo multiplayer standalone dela. Ou seja, aquele multiplayer que é desconectado, né, do, dos jogos dela aí. Então a gente pode esperar aí. Ou um, um The Last of Us a multiplayer que seja desconectado do jogo, né, Podido, podendo aí ser, ser vendido separadamente, sem que você tenha que ter o, o jogo aí, não uma DLC, né, mas um jogo sozinho e que vai vender separadamente, ou um projeto novo totalmente é, é, é novo dela aí, é, que a gente vai ver o que, que vai ser, né. A gente não tem nenhuma informação ainda, somente isso de que ela estaria contratando para esse projeto multiplayer. O que eu acho uma grande merda, né, porque a Naughty Dog não sabe fazer jogo multiplayer. Quem jogou aí no a, os Uncharted, o The Last of Us, sabe que multiplayer não é não, não é o, o forte dela. O Uncharted, é, como, é, como que eu poderia descrever para vocês? É Uncharted, o multiplayer dele que teve no 3 é interessante porém mal executado ele é um pay to win é exatamente isso interessante porém mal executado então esse movimento da Naughty Dog de se preocupar com multiplayer e fazer um jogo independente que não seja uma DLC de um dos seus jogos porque a Naughty Dog sempre fez o, o, os multiplayer's. Como um adendo, uma coisa uma coisinha, sabe? Uma coisinha pra deixar o jogo dela um pouco mais, é, mais jogável Mas, assim, eu sei que, eu sei que tem alguns que, que até hoje jogam Eu acho que o servidor do, do Uncharted 3 já, já foi desconectado Mas é, eu sei que tem, tem alguns que jogaram muito Porque eu lembro que uma vez eu testei em meados de 2018 2017 a 2018 e o servidor tava cheio Então, assim... Tem gente jogando, né? O que eu, que eu, já, eu já. A minha opinião, vocês sabem muito bem. É uma grande idiotice você ficar jogando um jogo por tanto tempo. Então, é, esse movimento que, que a Naughty Dog está fazendo é, é um movimento, do ponto de vista do consumidor, muito ruim, cara. A, a Naughty Dog vai trocar, ao longo do tempo, ela vai trocar os jogos. AAA, A, single player para o um multiplayer, porque é muito mais fácil você ganhar dinheiro no multiplayer. E é isso que o é isso que o consumidor não entende. É isso que a gente não entende. É muito fácil ganhar dinheiro no multiplayer para as empresas. Então você pensa, a gente a gente sabe. Vamos lá, vamos, vamos, vamos tentar descrever aqui como que funciona o mercado O cara que é o programador, que é o roteirista A equipe que, que trabalha num jogo desse Eles têm um apelo artístico, um apelo é, técnico de, de gostar daquilo que eles fazem? Sim, tem Eles gostam daquilo que eles fazem, eles querem dar o melhor deles Eles querem fazer tudo isso Mas na mesma, na mesma pegada... Tem toda um, uma equipe de pessoas que estão preocupadas única e exclusivamente com lucro, com a parte comercial do negócio. Assim como é em toda empresa. Qualquer empresa é assim. Então, esse pessoal que está única e exclusivamente pensando no comercial é quem dita o caminho que a empresa vai seguir. Então, se a empresa consegue fazer é, um, um dinheiro, um lucro com um projeto caro e consegue fazer o mesmo lucro com um projeto barato, para e pensa, o que, que você acha que a empresa vai fazer? A empresa vai ir para o projeto mais barato, porque isso vai render para ela mais ao longo do tempo. Então, ela vai conseguir ter uma lucratividade bem maior com um projeto mais barato. Ela vai diminuir custo, ela vai diminuir uma série de coisas que no projeto mais caro vai ter. Então, é fácil perceber esse caminho, porque a, a Naughty Dog, junto aí com a Rockstar, é uma das únicas empresas que estavam preocupadas em fazer um single player de qualidade. Então, é, fica difícil a gente, a gente pensar nisso e ver que... Tá, a gente tá começando uma, uma virada para essas empresas. Bom, então a gente, a gente vê que a Rockstar, por exemplo, cara, ela já tá muito presa ao online dela. E não tem muito como ela fugir disso. Porque se ela tá fornecendo um produto que o consumidor quer, que o consumidor está é, tá abraçando, como que eles vão falar assim, não, cara, ó, Vou, vou chegar lá na, na, na parte administrativa do, De tudo que está acontecendo fala assim, galera Cansei do online Online é uma bosta A gente está só fazendo com que esse pessoal aqui Fica vegetando Vamos fazer um jogão Aí a equipe administrativa vai lá e fala assim Pô cara, que ideia sensacional Vamos sim, bora começar a contratar Vai custar tanto de dinheiro Vai custar muito dinheiro A gente vai ter que contratar muito mais Vamos ter que é, pegar... Aqui, gastar em infraestrutura, vamos ter que gastar em nisso e naquilo, em direitos de música, é, vamos ter que comprar equipamento. Pô, vai ser sensacional. Cara, é sério que vocês pensam assim? É sério? Para um pouco e pensa, cara. Pensa, pensa. É isso que eu peço aqui no, no, nos, nos vídeos que a gente faz. Pensa um pouco, mesmo que seja para discordar de mim. Agora pensa. Dê um argumento aí nos comentários Contra o que eu tô falando aqui Mas assim é, Com contexto Igual eu tô fazendo aqui com você Cara, é só você raciocinar Se a empresa pode Fazer dinheiro Facinho E fazer dinheiro difícil O que que você escolheria? O que que você escolheria? Pô, eu posso ganhar um salário mínimo ali é, trabalhando numa empresa que fica a 10km de distância da minha casa, eu tenho que pegar um ônibus que demora uma hora e meia, aí eu chego lá, eu fico das 8 até as 6, eu tenho uma hora de almoço, aí eu trabalho sábado até meio dia também, e no final do mês eu tenho alguns recursos ali, é, vale transporte, vale não sei o que, eu ganho um salário mínimo lá. Aí você pode ganhar um salário mínimo trabalhando na rua da sua casa, numa lojinha. O que, que você vai escolher? O que que você vai escolher? Pô, na lojinha você vai é, poder acordar quase que na hora do, do seu trabalho. Você vai demorar 10 minutinhos a pé, cinco minutos a pé para chegar lá. Vai voltar, vai estar... Em... O que que você vai escolher? Sincero, sincero. Não tô falando aqui, não, pô, vou escolher aqui por causa que é, é o meu sonho. Não, não existe sonho no negócio. Existe rentabilidade. O sonho é, é a vontade que você tem de fazer aquilo. Agora, depois disso, depois que o, que o negócio está projetado que está em funcionamento, é dinheiro que conta, meu amigo. É dinheiro que conta. Então, a gente tem que pensar mais nessas coisas. E você tem que usar os seus recursos de maneira inteligente. Pô, mas o, o, o multiplayer é de graça, é tranquilão, é de boa. Eu sei que é de graça. Mas você não percebe que você está vendendo um recurso extremamente escasso que só você tem. O seu tempo. Você está fornecendo o seu tempo para aquilo ali. E o seu tempo é tão valioso, mas tão valioso, que tem gente disposta a pagar a empresa para colocar lá dentro coisas para você ficar vendo. Então... Joguinho aí que, que você joga aí, que é de graça aí, tem um comercialzinho, tem um tarará, tem um tererê, tem uma skinzinha que é de, de algum lugar, tem, tem uma, é, alguma conexão com outra coisa. O seu tempo é extremamente valioso, mesmo que você não compre. Quando surgir a oportunidade, você vai falar, não, pô, compra compro lá o um negocinho lá. Pô, joga esse jogo aqui, é de graça, vamos lá. Enche o servidor, os caras lotam de propaganda lá tá pago o serviço. Por quê? Porque você gastou o seu tempo lá. E essa, essa virada, esse início é muito importante pra gente que ele dê errado. Dê muito errado pra não Mas podia, cara, eu torço muito para as empresas trazerem bons jogos, mas quando elas começam a fazer esse tipo de coisa, eu torço muito pra que dê errado. Muito mesmo pra que dê errado. mais que Pra que dê errado assim, ó, é aquele prejuízo monstro. Porque é só assim que as empresas entendem que o projeto delas é, é ruim. Elas só entendem assim. Agora, se você fica reclamando e fica jogando, cara, um joguinho online, aí. Aí você fica reclamando, ah, joguinho ruim, joguinho fica passando 10 horas jogando o jogo. Puta que pariu. É muito complicado, né? Então a gente espera que venha algo por parte da Naughty Dog aí desse multiplayer minimamente interessante, mas como é um multiplayer, cara, um multiplayer, cara, foi a, a assim, o multiplayer é a, é a faca de dois gumes da indústria, foi a melhor coisa que já inventaram e foi a pior coisa que, que já inventaram. Foi muito bom você poder interagir com a rapaziada, com a galera, jogar junto, cara, isso é sensacional, mas pega aí, desde que o multiplayer se tornou popular o quanto de jogos ruins que saem o quanto que a qualidade dos jogos piorou justamente porque a galera só quer fazer jogo pra jogar pra você ficar conversando com a galera e o, a gameplay ali, o jogo é secundário, é irrelevante elas querem que você fique interagindo é. os jogos estão se tornando cada vez mais uma rede social com gameplay e isso é péssimo beleza? É péssimo, pelo menos para mim é péssimo, porque a gente está deixando de ter excelentes experiências por conta disso, beleza? Então é essa notícia aí, grande abraço para todo mundo e até mais!